Você sabia que a Liga da Justiça teve um jogo de luta antes de Injustice? O nome dele é Justice League Task Force. Ele foi lançado em 1995 para Mega Drive e Super Nintendo. O jogo foi desenvolvido pela Blizzard, a mesma de World of Warcraft e Overwatch. Mas não espere muito, foi o primeiro e último jogo de luta desenvolvido pela Blizzard, já que é pior comparado com outros jogos de luta da época. Na história, Darkseid está atacando a Terra e substitui todos os membros da Liga por Android e resta o personagem que você escolher salvar a todos, podendo jogar com Aquaman, Flash, Batman, Arqueiro Verde, Mulher Maravilha e Superman.